Graça e paz, amados irmãos, estamos aqui para mais uma noite de ministração da palavra do Senhor e para isso vamos estar orando, pedindo a graça de Deus sobre o estudo desta noite. Senhor nosso Deus, grande, eterno e soberano Pai, eis-nos aqui, Senhor, nos apresentamos diante de Ti, pedindo, Senhor, a Tua graça, a Tua direção, a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Entra com a Tua provisão, entra com a Tua graça sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que estarão ouvindo, Senhor, essa ministração. Pai, sabemos que Tu é dono de todas as coisas. Por isso, Senhor, toma conta nesse momento da minha vida, do meu coração, e que não seja eu mais aqui falando, mas que seja o Teu Espírito através da minha vida. E que todos quantos puderem ouvir essa mensagem, sejam tocados por ti. Porque tu, Senhor, é provedor, tu é conhecedor da necessidade e do coração de cada um. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o Senhor tem me dado um tema para compartilhar juntamente com, com todos vocês, que é batalha espiritual. E para isso, nós vamos então abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 6 e versículo 10, 11, 12, para ver o que, que o Senhor nos fala sobre isso. Quanto ao, mais, quanto ao mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes. Batalha espiritual é uma batalha... Da vida contra a morte, diariamente na vida de nós que somos comprados e lavados no sangue de Jesus. É uma luta constante contra o pecado. Mas para isso, o Senhor tem nos dado as armas para nós lutarmos contra esses principados, essas potestades e sobre os dominadores. Todos nós, filhos de Deus, temos o compromisso, digamos, de lutar essa guerra. Ou seja, estamos alistados nessa batalha para vencermos essa guerra. Paulo chama essa guerra de o um bom combate. Nós lutamos uma, uma batalha que se chama o bom combate. E nisso, lá em 1 Timóteo 1,18, vamos ver o que, é que Paulo fala sobre isso. Paulo diz, este é o dever de quem encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto. Combate firmemente nela o bom combate. Aqui, Paulo, ele estava... Uh, ensinando ou, ou seja uh, fortalecendo a, a outros a combater o bom combate ao seu filho Timóteo como ele, bota, ele diz aqui que ele deve, deveria combater o bom combate uh, buscando no Senhor e também em 2 Timóteo capítulo 4, 7 Paulo também fala que ele Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, isso nos mostra que esse combate ele vai ser constante enquanto nós estivermos aqui. Enquanto nós estivermos nesse, nesse mundo, nós estarei, estaremos lutando todos os dias esse, esse combate, essa guerra contra a carne, contra o pecado e contra o mal. Essa batalha constante e diária trava várias frentes no mundo. No mundo visível contra o mundo invisível. E a luta dos salvos contra o pecado, contra as trevas, contra a carne e contra as tentações. Então é forte, né, irmãos, essa luta nossa travada diariamente até chegar o dia, como Paulo pode dizer, que ele combateu o bom combate, mas que ele guardou a, a fé. né? E que nós possamos, pela graça de Deus, também poder combater esse bom combate contra essas hostes infernais do maligno. Mas para isso nós precisamos estar alicerçados no Senhor. Que Ele nos ajude a cada dia, porque Ele tem nos dado armas para vencer. E essas armas nós podemos ver em Efésios, no capítulo 6, 13, 18. Vamos dar uma olhadinha aqui em Efésios. Capítulo 6, 13 até o 18. Olha as armas que que Deus nos dá para essa batalha. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido, tudo permanecer inabalável. Estais, pois, firme, singindo-vos da verdade, e vestindo a couraça da justiça,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 porque Deus nos deu as armas, nós temos que nos revestir dessas armas. Mas o inimigo é sagaz e ele tem as frentes dele de batalha que nós, para lutarmos contra essas, essas hostes, nós temos que saber quais são elas. E temos que usar as armas que Deus nos deu, porque a nossa luta não é carne nem contra o sangue, mas é contra essas forças invisíveis do mal, que lutam constantemente contra nós. E são elas principados, potestade, dominadores e a força espiritual da maldade, que isso está lá em Efésios 6,12, que nós acabamos de, de ler, mas vamos ainda ver aqui como a palavra dá ênfase, dizendo assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra principados, potestade, contra dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Graças a Deus, pela sua infinita graça, poder e misericórdia, que Ele nos ensina, nos ensina a vencer essa batalha espiritual. Porque essa batalha é uma tarefa da igreja. Sabemos que cada um de nós somos igreja, mas também tem o templo onde todo se reúne para cultuar a Deus. E essas batalhas, é imprescindível que a igreja lute contra essas, essa, essas, essas forças espirituais do mal. E como tarefa da igreja, a igreja é um lugar de treinamento, um quartel que no, onde nós fomos alistados por Deus para vencermos essas guerras. E na igreja, nós temos um comandante, e esse comandante é, é Cristo, é Deus. E é Ele que vence essas guerras por nós. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte. E como que nós vamos fazer isso na igreja? Através dos cultos, o ensinamento da palavra, nós vamos aprendendo a batalhar. Através do ensino da palavra, oração, jejum, louvor, adoração, santificação, mas principalmente unidade. Unidade, uma igreja para vencer essas lutas tem que estar unida, unida no mesmo propósito, sabendo que nós temos um único comandante. A batalha é constante, a luta é forte, mas nós temos um comandante que luta por nós, mas nós também temos que nos colocar na brecha, sendo aquela pessoa que busca em Deus no jejum, na oração, na santificação e, através de tudo isso, na unidade, porque reino dividido não subsiste, igreja dividida não cresce, porque muitos são os dons, são muitos os ministérios, mas na igreja tudo isso soma para que nós sejamos um em Cristo. E nesses momentos difíceis de lutas constante, nós precisamos estar unidos como corpo, como corpo de Cristo. Porque a igreja dividida, ela não subsiste e isso diz lá em Mateus 12, 25, que reino dividido não prospera. E nós vamos estar lendo lá em Mateus 12, 25, que nos diz isso. Mateus 12, 25 nos diz. Jesus, porém, conhecendo -o, conhecendo -o, os pensamentos, disse, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, a nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa luta não é contra o nosso pastor, a nossa luta não é contra os levita, a nossa luta não é contra aqueles que ministram a palavra, os que adoram o Senhor, os que trabalham no templo, mas a nossa luta é contra os inimigos invisíveis. Mas Deus é tão maravilhoso que entregou essa tarefa à igreja para conhecer o comandante através do que já foi falado, santificação, jejum e principalmente a unidade. Então, irmãos, nós temos que a cada dia buscar no Senhor as armas para nós lutarmos contra as forças do mal. Pedir para cada dia que o Senhor coloque o capacete da salvação na nossa cabeça. Que Ele nos dê a espada do Espírito, que é a sua palavra, e essa espada, ela tanto nos defende, como ela ataca. Ataca as forças malignas, porque nós sabemos que é pela palavra que nós vencemos. E por isso que a importância é grande na igreja, de nós conhecer a palavra de Deus. Ter o ensino da palavra de Deus. Mas principalmente viver a palavra de Deus. Porque essas forças uh, do mal conhecem as nossas fraquezas, conhecem as nossas limitações, e ali ele tenta agir, muitas vezes causando divisão no corpo, causando dissensão, causando idolatria. Como assim idolatria, irmã? Quando nós idolatramos uma pessoa, quando nós uh, achamos que alguém é melhor que o outro e Deus quer usar a todos. Todos nós somos alistados nesse exército para trabalharmos, para lutarmos e para vencer no nome de Jesus. A palavra de Deus é a arma mais poderosa para esse ataque e para essa defesa. Efésios 6,18 nos diz isso. Continuamos em Efésios 6. No Efésios 6,18, o que, que ele que nos diz aqui? Que para vencermos essa batalha, será com toda oração, súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Todos os santos, todos os nossos irmãos, lavado, redimido no sangue de Jesus. Se todos nós olharmos uns para os outros, sem divisão de placa, de título, de denominação, de diferença, as forças malignas já vão começar a ser destruídas. Porque a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos orar por todos os santos. E o elemento, irmão, imprescindível que Deus exige de cada um de nós, os cristãos, é fé. Termos fé em Deus, obedecer a Ele... Apoiado no nome de Jesus. Tendo fé que, através da palavra de Cristo, as forças do mal vão ser derrotadas. Obedecendo Ele através de Jesus, porque nós, por nossa natureza, nós não somos obedientes, mas por Jesus nós podemos obedecer obedecer tudo quanto é colocado para nós através da palavra quanto através das autoridades que Deus institui sobre nossas vidas espiritualmente. Assim nós estaremos também vencendo a batalha do inimigo de nossas almas. E cada um cristão tem a tarefa de combater. Ah, mas é a igreja, a irmã falou que é a igreja que, que precisa batalhar mas cada um de nós somos igreja. Então, no momento em que nós aceitamos Jesus e que nós passamos a viver uma vida com ele, nós temos que combater também com oração, como não foi lido, com súplica, com jejum, com consagração, apoiado em Deus, buscando no Senhor a graça para podermos ter uma vida de oração, de jejum, de consagração, de obediência. Só através de Deus. E sabemos que essas batalhas que nós temos visto aqui em Efésios, fala de muitas outras, mas aqui em Efésios nós vimos quatro. E nós vamos estar começando a falar sobre os principados que Ali em Efésios 6,12 diz que ó, Efésios 6,12 diz que a nossa luta é contra principados. Vamos ver o que é os principados. Na hierarquia celestial existe príncipe, porque nós sabemos que Jesus é o príncipe da paz. E isso está lá em Isaías 9, 6. Isaías 9, 6, nos diz. Porque um menino nos nasceu e um filho nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Então nós sabemos que nós temos o príncipe da paz, o nosso amado Jesus, ele é o príncipe da paz. Mas como o inimigo, ele gosta de imitar as coisas celestiais, ele também criou um principado, um príncipe da maldade. E as trevas, né, como copiam sempre as coisas que Deus criou, eles criaram os dominadores, ou seja, esses principados que dominam sobre cidade, sobre nação, principalmente no lugar onde há idolatria. E, para isso, a igreja precisa orar. Mais uma vez, é a igreja que precisa orar para que seja desfeito esses principados que são dominados por Satanás nas cidades, nas nações, nos lugares onde há idolatria. Temos que orar e pedir que Deus envie os seus exércitos de anjos para combater contra esses principados. Temos que jejuar para que Deus mande os seus anjos, para que lute contra esses principados. Temos que ouvir, obedecer e viver a palavra de Deus, para podermos pedir que Deus combata esses principados. Mas temos uma boa notícia, irmãos. A nossa vitória está no fato que o Espírito Santo é o nosso ajudador nesta peleja. Vamos ver em Romanos 8, 26. Essa boa notícia. Romanos 8, 26 diz... Também o Espírito semelhantemente nos assiste nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Glória a Deus que nós temos o Espírito Santo que nos ajuda nessa batalha. Então, nós não precisamos temer. No momento em que nós vivemos em obediência, em temor, em busca de viver aquilo que nós temos aprendido de Deus, nós não precisamos temer. Nós temos que nos revestir com as armas que o Senhor nos deu. Temos que viver em unidade como corpo. E temos que buscar no Senhor através do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós não sabemos nem como orar contra essas forças espirituais do mal. Mas louvado seja Deus que nós temos o Espírito Santo que intercede diante do Pai por nós com gemidos inexprimíveis. E Ele intercede por todos nós. Outro outro que outro outro espírito maligno que também peleja contra nós são as potestades que também lá em Efésios 12 fala que é principados potestade as potestades dominam sobre o sistema político, econômico, religiosos, cultural, Moral de um povo e os governantes. Domin e os governantes que são dominados por esses espíritos são impetuosos, arrogantes, ditadores, escravizam, oprimem e nesse país, nesses lugares, nesses países, existe fome, miséria e ainda proíbe o evangelho. Muito forte, né, irmãos? Olha o quão terrível é essas potestades. Por isso nós como igreja temos que clamar para que Deus vença por nós os principados e as potestades. Para que se liberte esses lugares sejam liberto desse espírito maligno que traz tanta coisa, miséria, fome, proíbe o evangelho, escravizam, matam, a igreja deve orar com ousadia diante de Deus. E para isso, em Efésios 3, capítulo 10 e 11, nós temos o ensino. Efésios 3, 10 e 11.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 Nele. Olha que tremendo irmãos, pela igreja, é pela igreja que Deus deu a multiforme sabedoria para que se torne conhecida os principados e potestades nos lugares celestiais, se torne conhecido eles derrotado pela igreja. Pela multiforme sabedoria que Deus deu para a igreja. E mais uma vez, a igreja unida, orando, combatendo essas batalhas, Deus vai conceder a vitória. Porque ele mesmo diz aqui, segundo o eterno propósito, é propósito de Deus que a igreja vença em oração, em unidade. Segundo o propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um propósito do coração de Deus que nós tenhamos ousadia de acessar com confiança mediante a fé no Senhor para vencermos essa batalha. Deus é maravilhoso, irmãos. E nós sabemos que se a igreja orar com ousadia, a vitória vai vir. Sobre nossas vidas e sobre a vida dos santos, que nós temos que orar pelos santos. Que muitos irmãos estão nesses países onde é proibida a palavra do Senhor. Os dominadores dominam lá e eles são proibidos até de falar de Cristo. Mas nós temos que continuar como igreja orando por eles para que Deus dê interpridez, dê graça, dê sabedoria para eles vencerem também essas batalhas. Tem os dominadores, os dominadores desse mundo tenebroso que Efésios ali falou que tem tinha os principado, a potestade e os dominadores. E quem são esses dominadores? Aqueles que se apossam e dominam a mente, os pensamentos, os desejos, a vontade das pessoas, fazendo com que se sintam loucos, violentos e até mesmo suicidas. A pessoa dominada por esse espírito dominador, ela não consegue ter desejo próprio. Os, do, os, do, os deno, dominadores uh, levam a pessoa a não ter controle sobre si e levam a pessoa para a prostituição, pro pra mentira, pra para o adultério, para mentira, para o homossexualismo, para droga, para o roubo, para a mentira. A batalha é travada, irmãos. E a pessoa só consegue sair dessa angústia e desespero se for socorrida. Se ela for socorrida, por quem? Pela igreja, por nossas orações. A pessoa que se encontra nessas condições dominadas pelas trevas, ela não tem força de si mesma para vencer. Mas por isso que Deus deu ousadia para a igreja. Levantou os seus servos para que socorressem essas pessoas. Vamos ver então em Tiago 4, 7 e 10. Tiago 4, 7 até o 10 nos diz assim. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós, outros. purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimos dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta a alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aqui a palavra diz que temos que sujeitar-nos a Deus para vencermos as obras do mal. E essas pessoas que estão dominadas pelas hostes infernais do maligno, eles precisam de ajuda, ajuda da igreja. E se a igreja estiver sujeita a vontade de Deus, se a igreja se chegar a Deus purificando as mãos e clamando com um coração limpo, o Senhor vai libertar essas vidas, essas vidas vão ser libertas através de nós, a igreja do Senhor, mas para isso nós temos que estar com as nossas mãos limpas, nosso coração puro diante de Deus unidos, na mesma fé, na mesma confiança. E também 2 Coríntios 10, 4 e 5 nos dá mais um ensinamento sobre isso. 2 Coríntios 10. Glória a Deus, aleluia. 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. Que a igreja tem recebido do Senhor autoridade para repreender esses espíritos malignos que atuam nas regiões celestiais e que andam rodando, rugindo como leão, procurando alguém para que possa tragar, para que possa dominar a mente, fazendo com que a pessoa passe por todas essas maldades que o inimigo oprime e coloca sobre a vida da pessoa, sobre o jugo da prostituição, do adultério, da mentira. Guerra travada que essas pessoas passam. Mas com o poder que Deus tem dado para a igreja, Andar não segundo a carne, mesmo que nós ainda estamos na carne, mas nós não devemos viver segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. A oração, o jejum, a obediência, a unidade, o amor, armas espirituais dadas pelo Senhor. E também, irmão, sabemos que o inimigo, através dessas fortalezas, ele mente na nossa mente, traz mentiras na nossa mente e que muitas vezes nós achamos que não temos poder na oração. Nós mesmo de nós não temos, mas Deus nos deu esse poder. Através da sua palavra, ele nos deu poder para nós vencer o inimigo através da oração. E Salmo 6,10 nos mostra isso também, que é a mentira do inimigo. Que se nós andar segundo o propósito do Senhor, na obediência, no temor, na reverência, na obediência e na unidade, as nossas orações serão ouvidas por Deus e todos esses impérios do inimigo de nossas almas vai cair por terra Salmo 6,10 envergonhem-se envergonhem-se e sejam sobremodos perturbados todos os meus inimigos retirem-se de súbito cobertos de vexame a palavra de Deus diz que no momento que nós orar os nossos inimigos, aqueles que nos perturbam, seriam envergonhados e se retirariam de súbito, cobertos de vexame, porque o Senhor ouve a oração da sua igreja. E ainda, irmãos, tem as forças espirituais, as forças espirituais do mal. Paulo, ele denominou, essas forças, como aquelas que agem através de pragas, doenças, catástrofes, terrorismo, pânico, maldade. Através da hierarquia citada em Efésios 6, 12, que começa com os dominadores, Efésios 6, ali, começa com... Os principados, uma hierarquia de principado, potestade, dominadores e ainda tem as forças espiritual do mal. E essas forças espiritual do mal, Paulo nos diz que elas agem uh, comandadas por essas outras que estão acima delas. E é onde vem as pragas, doença doenças os terrorismo, a maldade. E essa hierarquia demoníaca, satânica, citada aqui em Efésios é uma batalha espiritual, é uma guerra, é uma batalha contra as forças do mal, é uma batalha do cristão, é uma batalha do salvo, contra as forças do mal. Mas, irmãos, a nossa alegria é que Jesus já nos deu a vitória. Ele nos deu a vitória através do seu sangue derramado lá na cruz do Calvário. Cristo venceu todas as tentações pela palavra. E Ele é o nosso capitão. E se Ele é o nosso capitão e Ele venceu através da palavra, nós venceremos através da palavra que nos ensina que nós não somos nada, mas que Cristo é tudo por nós. E que no momento em que nós buscarmos e clamarmos, Ele está pronto para nos ouvir e para nos socorrer. E Deus né, deu Cristo como nosso capitão. Então, pertencemos a Ele, nós pertencemos a Ele. Através de Deus, nós pertencemos a Cristo. Tiago 47 nos diz isso. Que nós pertencemos a Deus através de Cristo. Tiago 47. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós vencemos através de Jesus e pela palavra de Deus. Nos submetendo à palavra de Deus, como diz lá em 1 João 5,18. Submissão à palavra de Deus. 1 João 5,18 nos fala sobre isso. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Somos guardados através de Cristo por Deus. Nos submetendo a Ele e a Sua Palavra. Porque Jesus lá na cruz Ele já venceu o maligno. E por Ele que nós venceremos todas as coisas. Juntamente com Cristo nós venceremos todas as coisas. Vamos estar lendo em Romanos 8, 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo. De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e as coisas presentes, nem do por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus, irmãos, que por Cristo por Ele ter vencido na cruz do Calvário, por Ele ter nos chamado, nos dado um novo nome, escrito o nosso nome no livro da vida, com Ele e por Ele nós somos mais que vencedores. Vamos fazer uso das armas que Ele nos deu, vamos nos revestir das armaduras que Ele nos deu e juntamente com Ele nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Era isso que o Senhor tinha nessa noite para compartilhar para os irmãos, ministrar sobre os principados potestade, as maldades que existe, mas com alegria no coração de saber que nós temos as armas para vencermos todos os dias essas batalhas espirituais. Primeiramente dentro de nós porque nós não gostamos de obedecer, nós não gostamos de seguir regras. A batalha primeiro é dentro de nós e depois ao nosso redor, no nosso trabalho, no local aonde nós congregamos, na igreja onde congregamos, na escola, aos nossos superiores. Tudo isso, se nós obedecermos, nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Jesus já venceu o maligno lá na cruz do Calvário. Amém? Estaremos orando e agradecendo a Deus por esses momentos. Amado Deus e Eterno Pai, graças te damos, Senhor, por tamanha bondade e misericórdia que tu tens sobre nossas vidas. E essa misericórdia se renova cada manhã. Não somos dignos nem merecedores, mas pelo teu infinito amor, tu tens nos dado graça de conhecer a Ti através da Tua Palavra, que é a verdade, que é a vida, porque Tu é a porta. E através de Ti, ó Deus, e da Tua Palavra, nós podemos nos achegar com a ousadia diante do trono de Cristo, purificando nossas mãos, limpando nosso coração e pedindo a Tua misericórdia pedindo que tu vença por nós todas as batalhas naturais e espirituais. Porque nós não podemos nada, mas tu pode tudo. E por isso nós te adoramos, e por isso nós te bendizemos, e por isso o Senhor nos ajuda a obedecer a ti. Nos ajuda a fazer a tua vontade, Pai, porque contigo nós somos mais que vencedores. Muito obrigado pelos Teus anjos que nos rodeiam, que nos cercam, que nos cuidam, que nos protegem. Muito obrigado pelo Teu sangue vertido na cruz do Calvário. Muito obrigado pelo Teu amor grandioso por cada um de nós. Muito obrigado pela nossa salvação. Muito obrigado pela Tua igreja que somos cada um de nós. Mas muito obrigado por esse templo onde nós podemos Te adorar. Que a Tua graça alcance a vida, o coração de cada um dos teus filhos que estarão acessando essa ministração. E que o teu Espírito Santo tenha alegria nesse dia sobre nossas vidas. Que, nosso, que nossa oração, que o nosso jejum, que o nosso Senhor clamor, que a nossa obediência, que a nossa separação desse dia chegue como um aroma suave diante do, da tua narina. E que tu se alegre com as nossas vidas e traga a tua vida para a vida da tua igreja. Para que possamos ser um em ti e que possamos, Senhor, triunfar, sabendo que tu é o nosso capitão, aquele que vence todas as batalhas. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.